Olá, bonitos e bonitas! Tudo bom com vocês? A pergunta que não quer calar é, já estão preparados para dar um show no Enem? Ah, eu espero que sim, porque é claro que eu, Titia Luana, professora de Matemática aqui do Descomplica, já estou a postos para ajudar vocês nesse ensaio, né? E é claro que a gente vai começar com uma dica da mais lamurosa, a mais furiosa, a estrela da prova do Enem, é claro, a matemática. E se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ter toda a setlist com as dicas, né, tudo que é mais importante para você mandar muito bem na prova de matemática do Enem. E nesse momento, você pode estar se perguntando, mas Luana, o que, que tem nessa sua setlist, afinal de contas? Bom, pessoal, na verdade, eu vou dar dicas para vocês arrasarem na prova de matemática, como, por exemplo, como fazer questões mais rápido, como agilizar o seu processo na hora de fazer cálculos e, principalmente, ter atenção às pegadinhas que a prova, é claro, sempre traz e, óbvio, finalmente, como identificar aquelas questões que são fáceis e você não pode errar no dia da prova. Mas, pessoal, antes de começar a passar todas essas dicas, eu tenho um segredo para te contar. Esse vídeo que você está assistindo é só o comecinho de tudo que o Descomplica preparou para vocês nessa reta final e lá na página do Relaxou 2019, do Descomplica, você vai encontrar um espetáculo de conteúdo para vocês nessa reta final. Então, para começar, você já pode se inscrever e se você está em alguma plataforma com descrição, como YouTube ou Instagram, você já pode clicar no link e você será automaticamente levado para o nosso grande palco. E óbvio, você não vai dar mole, porque afinal de contas você não quer perder o seu lugar na grade. E claro, aguardar as grandes atrações que ainda estão por vir. Bom, pessoal, agora que vocês já estão sabendo sobre o nosso show, chegou a hora dos macetes. E a dica número um é muito clara. Procure primeiro as questões mais fáceis da prova. Luana, beleza, mas como é que eu vou bater o olho na questão e saber que ela é fácil? Calma, aluno. Bom, primeiro, existem dois mecanismos possíveis aí. É claro que você pode dar aquela olhada geral na prova primeiro e já tentar identificar essas questões, ou você pode é, fazer o famoso pula ou responde. Então, você pode seguir a sua prova no fluxo normal e, claro, avaliar antes de começar a tentar fazer a questão se ela é uma questão para você fazer ou para você pular. Agora, de um modo geral, pessoal, as questões mais fáceis elas seguem aí uma linha de raciocínio. Por exemplo, questões que têm sólidos geométricos desenhados. De um modo geral, ou você só vai precisar identificar esse sólido, dar um nome para essa figura, ou calcular o seu volume. Aliás, nas questões sobre volume, muito cuidado. Caso ele seja pedido, por exemplo, em litros, a gente não pode esquecer a correspondência, que um litro é um decímetro cúbico. Então, o ideal é que todas as medidas na sua figura já estejam em decímetros. Claro que se a pergunta estiver em ML, você pode também trabalhar com todas as unidades em centímetros, porque aí a resposta sai em centímetro cúbico, que é exatamente igual ao ML. Além disso, pessoal, questões com tabelas e gráficos tendem a ser mais fáceis. Eu sei o que você está pensando, essa moça enlouqueceu, mas não, pessoal. Se vocês conseguirem vencer aquela barreira, que é a barreira da interpretação da informação, eu tenho certeza de que as questões de gráficos e tabelas serão, sim, as mais fáceis da prova. Agora, é claro, lembra que quando eu falo de um gráfico ou uma tabela, eu consigo vincular essa questão a muitos tópicos dentro da matemática. Os mais badalados são a porcentagem, a probabilidade e o próprio estudo das funções. Aliás, pessoal, muita atenção em questões envolvendo porcentagem. Lembra que às vezes o Enem erra um pouco na mão e a gente pode trabalhar aí com números muito grandes para você fazer as contas. E nesses casos, é muito aconselhável que você faça arredondamento. Mas cuidado, dá aquele confere nas opções, porque se elas estiverem muito próximas umas das outras, você corre aí uma margem de erro, né? Você tem chance de errar. Então, faça esse arredondamento com cautela nesses casos mais um grupo de questões que tendem a ser as mais fáceis da prova. Turma, as questões que envolvem grandezas proporcionais. Muitas vezes são questões que não têm cálculos muito elaborados, às vezes elas só trabalham o conceito de proporcionalidade direta ou inversa. E claro, quando tem uma continha, ai meu Deus, o coração até acelera. Normalmente, elas falam sobre as nossas queridas, as regras de três, como não amar. E encerrando esse pacote com chave de ouro, as minhas trigêmeas, a média, a moda e a mediana. A estatística básica é muito cobrada na prova e normalmente são questões muito tranquilas. Mas atenção, hein, pessoal, muito cuidado se a questão pedir a mediana. Lembre-se sempre de ordenar os valores para que você possa dizer com certeza qual é o número que representa esta medida. Pessoal, dica 2 para mandar bem na prova de matemática, procure triângulos. Atenção, hein, pessoal, é para procurar, não é para inventar. Mas o fato é que o triângulo é a figura mais poderosa da geometria. Gente, é impressionante a quantidade de ferramentas que nós somos capazes de usar em uma questão onde existe um triângulo. Por exemplo, se esse triângulo for equilátero, não esqueça, tem uma fórmula específica para calcular a sua área, existe uma fórmula para calcular a sua altura. Se esse triângulo for isósceles, por exemplo, de repente, traçar a altura relativa à base pode ser interessante. Lembra que esse segmento é perpendicular à base e também ele divide a base ao meio e divide o ângulo interno ao meio. Se esse triângulo for retângulo, aí o coração chega a palpitar. Por quê? Porque triângulo retângulo, pessoal, é o melhor dos mundos. Na dúvida, vai de Pitágoras ou de relações trigonométricas. E claro, se o seu triângulo não tiver nenhuma característica especial, mas você precisar relacionar medidas de lados e ângulos, de repente, lei dos senos e lei dos cossenos vão ser a chave para o sucesso. E óbvio, se você conseguir enxergar mais de um triângulo na mesma figura, pode ser que esses triângulos sejam semelhantes. E aí você vai pelo caminho da semelhança, que com certeza será sucesso. Pessoal, a dica de número 3 é olhe com carinho para as questões de probabilidade. Mais uma vez, eu tenho certeza de que você está aí do outro lado me julgando. Mas, gente, calma. É muito comum que a prova do Enem traga mais de uma questão de probabilidade. Sempre tem aquela esquisitona da qual você deve fugir. Por quê, pessoal? É muito comum que o Enem coloque uma questão onde você precisa calcular uma probabilidade para cada situação, para no final, comparar, saber qual é a mais vantajosa. E essas questões, elas às vezes, não são difíceis, mas são questões que demandam mais tempo. E vamos combinar Tempo é uma coisa que a gente não tem para ostentar na prova do Enem. Então, de repente, essa questão você deixa por último ou até mesmo nem faz. Mas tem muita questão de probabilidade que é tranquila. E anota essa dica, hein, pessoal? Nas questões onde você tem a probabilidade de pelo menos um, não sei o que, não sei o que lá. Bom, se essa expressão aparecer pelo menos um, pelo menos dois, talvez seja o caso de você usar o caminho contrário. Ou seja, calcular a probabilidade daquilo que você não quer que aconteça e diminuir de 100%. E, automaticamente, o que você vai encontrar é a probabilidade procurada. Pessoal, a dica número 4 é muito valiosa. Use artifícios para fazer contas mais rápido. Estamos sempre correndo contra o tempo na prova do Enem. E, com certeza, ficar morcegando nas continhas não vai te levar ao sucesso. Então, a primeira dica é a mais básica, mas que vira e mexe tem um que não segue esse conselho, né? Simplifique sempre. Quanto menores os números que você vai usar para fazer as contas, mais fácil e, obviamente, menor a chance de erro. Claro, não vamos esquecer, pessoal, a matemática a serviço dela mesma. Use produtos notáveis e fatoração para fazer conta. Amada! Calma que eu explico. Pessoal, por exemplo, se eu tiver que fazer na hora da prova, sei lá, um 27 ao quadrado, quem me impede de transformar 27 ao quadrado, por exemplo, em 20 mais 7 ao quadrado e desenvolver o produto notável? Talvez isso facilite a sua vida na hora da conta. Se você tiver que fazer, por exemplo, 37 ao quadrado menos 35 ao quadrado, isso é uma diferença de dois quadrados. E você pode transformá-la no produto da soma pela diferença. 37 mais 35, que multiplica 37 menos 35. Acredite, a conta vai ser bem mais suave. Agora, por exemplo, você quer multiplicar um número por 12. Pessoal, multiplicar por 12 é multiplicar por 10 mais 2. Então você pode multiplicar por 10, que é fácil, só acrescentar um zero, e somar com o dobro do número, que equivale a multiplicar por 2. E claro, né, pessoal? Artifícios que a gente vai aprendendo com a vida. Por exemplo, você quer dividir por 5? Muito mais fácil! Multiplica por 2 e depois divide por 10. Isso é a mesma coisa que dividir por 5, só que é muito mais fácil dobrar um número e depois dividir por 10. Lembre-se de que dividir por 10 é só voltar uma casinha com a vírgula. Com certeza, as suas contas vão ficar muito mais rápidas e muito mais fáceis de serem feitas com essas dicas. E, pessoal, a quinta e última dica, ela é muito clara, mas naquele alvoroço da prova, naquela correria, porque a gente não tem tempo suficiente para fazer todas as questões, é muito comum que vocês caiam em pegadinhas, aquelas armadilhas que a prova preparou para gente. E às vezes, pessoal, elas são tão sutis que elas se tornam imperceptíveis aos nossos olhos. Por exemplo, numa questão, sei lá, onde você precisa do raio de uma circunferência e às vezes a informação que está no enunciado é o diâmetro e você simplesmente se esquece de dividir por dois. Ou questões com gráfico, por exemplo, onde a unidade medida que está no gráfico é uma mas a unidade de medida da pergunta é outra. E se você se esquecer de fazer essa conversão, pode ser que você acabe marcando a opção errada. Então, muito cuidado, porque apesar de ter pouco tempo, apesar de precisar fazer uma leitura dinâmica dos enunciados, uma leitura dinâmica não quer dizer uma leitura desatenta. Então, muito cuidado para não cair nas pegadinhas. Que isso, hein, people? Eu quero ver vocês darem show de gabarito nessa prova. Mas, é claro, os nossos ídolos de humanas, de linguagens, de natureza e da querida a redação ainda estão vindo por aí e vão trazer um espetáculo de conteúdo para vocês. Se você ainda está numa plataforma com descrição, como YouTube ou Instagram, você pode clicar no link e será direcionado para o nosso grande palco. Você não pode ficar de fora do hey Show 2019. Pessoal, então é isso. Titia vai, mas você sabe, Titia volta, assim como os sucessos das boy bands. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Ai, que saudade da aurora da minha vida. coro Maravilhosa! vamos Agora vamos lá. Agora é a parte do CTA. Tá. Agora é a parte do CTA. Aquela do... Clica no link, não, ah, não, não. É, não. é tá.